Não estou nem com meu celular aqui do meu Eu ligar para ela que ela viesse aqui rapidinho para fazer um vídeo, para e para ver como é que está a água, que está... É doido se a chuva não passar e vai chover o dia inteiro hoje em Belém, está falando. Está tá tudo no fundo, já até caiu tudinho o muro do, da praia, tudinho que fizeram. Já caiu tudo, a maré está tão grande, está tão grande, diz que está derrubando com tudo. Tá aqui agora. Bora, bora lá, bora, falando, bora pra lá, bora. Bora